Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu mostro pra vocês um aplicativo que tá pagando pra você assistir vídeos no YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, tá ligado? Então você ganha por assistir vídeos, algo que você já faz aí no seu dia a dia e diretamente no seu celular. Então basicamente o aplicativo é esse aqui, Universal Media, né? Obviamente você vai entrar aí pelo link que tá na descrição, você pode colocar meu código também, você faz o seu cadastro. Então eu não vou mostrar como faz isso, porque eu já fiz alguns vídeos mostrando isso, você pode assistir esses outros vídeos se ficar alguma dúvida, tá? Mas é muito simples o cadastro, né? E basicamente cara, você entrando aqui no aplicativo, você clica nesse botão aqui do meio, olha só que bacana clicou aqui, vai aparecer algumas tarefas aqui em My Mission, né? E aqui basicamente você vai ver as tarefas, que é justamente você assistir os vídeos, tá? E o que acontece? Todo mundo ganha tarefas VIP Zero tá vendo aqui? VIP Zero. Pronto, fiz a tarefa, completado aqui, vou ganhar 25 centavos de dólar, tá bom? Dá mais de um real aí. Cada tarefa aí, todo mundo consegue é, gratuitamente, tá? Porém, o que acontece? Você pode evoluir na plataforma, você vai ganhando, você reinveste na plataforma e vai ganhando, então vocês estão vendo que eu tô VIP 1 aqui, então eu ganho 62 centavos, então eu posso voltar aqui pra vocês verem, deixa eu fechar aqui, aqui ó, vocês podem ver, tem VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6 então você comprando VIP aqui no aplicativo, você ganha mais ainda tá, então por exemplo, tem VIP 2 aqui tá, 300 dólares, VIP 3 1000 dólares, então VIP 1 é 100 dólares beleza, e galera, eu acho que vale muito a pena comprar, não uma dica de investimento obviamente, mas tá valendo muito a pena porque vocês podem ver aqui no meu perfil, por exemplo deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô com 60 64 dólares, mano Então dá pra ganhar muito aí Sendo VIP, beleza? Então vale muito a pena Ser o VIP 1 aí e você tá adquirindo O VIP 1, tá? Então eu tô aqui Com 64 dólares e vamos fazer as tarefinhas Aqui? Então eu vou fazer todas as tarefas Aqui, beleza? E já volto aqui pra vocês verem Que eu vou aumentar a quantidade de dólares, né? Eu tô com 64 Você assiste aqui então o vídeo no Facebook Volta, né? Aqui ó, pá, completado Beleza? Já vai mais alguns centavinhos pra conta Aí você vem aqui, ó, pá, vídeo do YouTube Você assiste aqui o vídeo do YouTube e tá, tal os... Mais alguns centavinhos pra conta e vai indo, tá? Vamos ver agora que é um do TikTok aqui assiste aqui o vídeo, mais alguns centavinhos para conta. Então eu vou fazer com isso aqui em todos, tá? E já volto. Então pronto, como vocês podem ver aqui, ó, eu já consegui 67, tava com 64, agora tô com 67 dólares. Vou vir aqui em registro de retiradas, vocês podem ver aqui, ó, em completado, olha só aqui todos os meus saques, então a plataforma me pagou bonitinho, tá? Obviamente, espero que ela continue pagando. Então eu já saquei 128 dólares, 104 dólares, 141 dólares, 6 dólares, 98 dólares, 59 dólares, 6 dólares. E agora eu vou sacar mais esse 67 dólares aqui. Então, basicamente, eu venho aqui em extração, né? Coloca aqui sua carteira USDT, TRC20, tá? Coloca aqui tudo, ó, 67 dólares, vou botar minha senha, vou confirmar aqui, ó, e pronto, vai estar tá processando aqui o pagamento e depois vai vir aqui pro completado. Então, galera, tá valendo muito a pena, tá? Já fiz vários vídeos dessa plataforma e tá me pagando bonitinho, espero que continue pagando, né? E assim, agora, dois pontos importantes. Primeiro ponto, você tem que ser VIP pra você poder sacar, tá? Então, você não precisa investir pra ganhar, beleza? Você vai ganhar só assistindo, beleza. Mas pra sacar, você precisa pagar, acho que uns 100 dólares pra ser VIP lá, né? Então, o que que eu aconselho, né? Se você tiver interesse em investir, né? Obviamente não é uma dica de investimento, mas se você tem interesse, o seguinte, você pode ir assistindo de graça, começa de graça, junta ali 100 dólares e paga o VIP. Aí você vai poder começar a sacar depois seus lucros. Ou se você já é uma pessoa que tem mais dinheiro, mais propensão ao risco, né? Você não tem tanto medo aí, você já pode estar tá diretamente comprando o VIP lá pelos 100 dólares e aí você já vai estar tá podendo sacar todo todo dia os lucros, entendeu? E o segundo ponto importante para falar para vocês é que quanto mais amigos você indica para a plataforma, mais você vai ganhar também e mais rapidamente você pode sacar. Então aqui na parte de perfil vocês podem ver que tem aqui, ó, convidar um amigo, tá? Então aqui basicamente vai aparecer para você compartilhar o seu link e seu código. Então é esse meu link e meu código que vai na descrição. Você entrando aí pelo meu link, pelo meu código, vai estar tá ajudando o canal e tem níveis de comissão. Então nível 1, 9% de comissão, nível 2, 6%, nível 3, 3%. Então vocês já podem ver que eu já convidei muito muitos amigos, né? Tem aqui a parte de equipe, isso ajuda muito a você ganhar mais ainda, tá? Então, tem 592 pessoas que eu convidei, essas 592 pessoas convidaram mais 622, e essas 622 convidaram 601. Então, é um marketing de rede aqui que é formado, e você vai ganhando aqui com as indicações das pessoas, que as pessoas investirem na plataforma. Então, assim, é muito bacana, né? Inclusive, ó, tem até aqui uma promoção que você compartilha o seu link e tal, você cria a comunidade aí, você ganha 3 dólares a mais aqui no aplicativo que eles vão te dá. Então, galera, é basicamente isso. Aí é o seguinte, galera, obviamente, eu não sei se a plataforma vai continuar pagando, eu espero que continue pagando, até agora já tive um bom lucro. Então, assim, tem o um risco, né? Todo mercado aí tem risco, né? Envolvido com criptomoedas, envolvendo com ganhar dinheiro na internet. Você tem que sempre tomar cuidado e saber bem o que você faz. Então, assim, estuda bem a plataforma e se você achar interessante, você pode entrar. Se você tiver bastante amigos pra compartilhar, você vai ganhar bem, tá? Se você investir na plataforma, você consegue sacar. Se você todo dia assistir os vídeos, você vai ter um lucro todo dia. Então, por enquanto, tá dando tudo tudo certo e eu espero que continue dando certo, tá? Tem esse grupo aí que eu vou deixar pra vocês na descrição, o grupo do Telegram, tem 60 pessoas, 61 pessoas eu tô lá. Clica aí, você pode estar tá entrando no grupo. E aqui, basicamente, a galera vai tirar umas dúvidas, tá? Então, basicamente, olha só. A galera chega aqui pedindo os dólares. Então, galera, você pode entrar aqui, pode tirar suas dúvidas. Compartilha o grupo com seus amigos aqui. E as pessoas entrando aqui, basicamente, quanto mais pessoas entrar, vai ser melhor aí pra comunidade geral, tá? E é basicamente isso foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Tamo junto, até a próxima!